Nossa, tá me estressando! Nossa, tá me estressando muito, velho. Tá me estressando muito, tá me estressando muito. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Opa, é um cumprimentar padrão nos Galdérios. Sinta-se privilegiado. Galdérios abutres? o cheio pra cacete, cara. Ninguém tá respondendo Pedro. Ah, eu não tô no rádio. Pera que eu não consigo entrar no rádio. Gaudérios Abutres, Bi? Gaudérios Abutres? Viu quem tá aí? É a Maitê? É pra caralho, é pra caralho. Ele <risos> Eu não vou falar nada não. <risos> não conheço? O Pedro não conhece? O Pedro não conhece? O Pedro não conhece? Ele tá com um cigarro na boca. O Pedro não conhece? O Pedro vai continuar fumando o cigarrinho dele aqui. O Pedro não conhece? Não vou lá, não vou. Não vou. Não vou. Ela só com o cigarro na boca. Não vou, não vou. Eu vou um pouco mais perto. Eu vou ali na. Na mesa ali, ó. Eu vou ali na mesa. Eu vou ali na mesa. Não vou. O Pedro não conhece. Eu não vou. Não vou, não, não vou. Uh -uh. Uh -uh. Fica lá na sua parede, não. Eu, eu, vou, eu vou ali, eu vou, nessa, eu vou nessa mesa aqui, só. Vou nessa mesa, vou tirar a máscara pra fumar. Meu Deus do céu, que vergonha. Fica aqui, ó. Shhh. Pronto, este é Pietro, <risos> Em seu... <risos> Meu Deus do céu. Não vou, não vou nem fudendo, não vou nem fudendo, eu vou ficar aqui, Desestressando que o Pedro tava estressando, cacete. Meu foco é desestressar, meu foco é desestressar. Ah, <risos> <risos> oh, meu feito. vou ficar aqui fumando meus cigas, vou ficar aqui fumando meus cigas. Não vai dar uma dif difícil? Ah, o Pedro vai ser difícil. Difícil de. de, de desaguentar. <risos> Vai ficar parado ali. Eu tava desde ontem o quê? É o meu rodo fazendo barulho com água. Hã? Com o abacaxizinho? cara de camuflado roxo, cadê? Pera, ela tá de camuflado... Ah tá, não, achei que ela tava tá de camuflado roxo Eu vou chegar e vou falar, opa! Quer um cigarro? Não, não vou não não. é que eu ofereço um cigarro, eu chegar e vou falar, opa! Você quer um. Sigas? <risos> eu vou falar isso. Eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Eu vou falar isso, eu vou falar isso. Ah, não, não! Não, não vem aqui não! Vou oferecer um Sigas. Apaguei meu Sigas até. Vou sombrio pra demorar mais. Opa, você quer um Sigas? Opa, eu aceito, mano. Tchau, tchau. Muito educado você, né? Eu vi que você tá com um cigarro cenográfico aí na boca, né? Não, mas é cenográfico, é um cigarro verdadeiro. Mas não acende, não? Tem isqueiro? Tem nada. Esse aqui já veio aceso. Já veio aceso? Ah, dá pra acender nisso aqui, ó. toma aqui, ó. Você <risos> tem fogo natural, então? Você acende com o dedo? Aqui, ó. acender pra isso aqui, ó. Obrigado, brin... Ai, não, calma. Tem mais um aí. É que eu, sem querer, joguei fora outro. Ai, mano. Tem mais um, tem mais um. Mano, quem que é essa pessoa, velho? E aí, como é que é o seu nome? É Pedro. Caraca. Tá com delay aí, moço? Um delay na hora de ouvir? Não tô entendendo. Não, que eu tava puxando cigarro, né? É, é Pedro? É Pedro e você? Maite, prazer. Tudo bom? A senhora fuma, né? Eu fumo, eu fumo. Como descobriu? Não, o cigarro. Deixa eu perguntar, você é antigo aí? Ah. Tá me chamando de ver, caralho? Não, eu tô perguntando porque... Eu cheguei recentemente aí na cidade, tá ligado? E aí uh -huh. eu tô... Tô precisando de uma caroninha pra ir fazer o teste do... Bafômetro? Do caminhão? Do caminhão? Sim. Levo, levo, levo, sei lá. Deve tá com o dinheiro? Mesmo. Fechou. Não. Inclusive... Já queria até aproveitar aí a oportunidade. Não, ela não vai me pedir né, dinheiro. Que... Ela não vai me pedir dinheiro. Tá foda, sabe? Aham. Uh -huh. Se tiver aí alguma vai... coisa pra ajudar. Ela não vai me pedir dinheiro. Você tem em quanto? Deixa eu ver. Ela não vai me pedir dinheiro. Dinheiro. 500 pila. Quanto que é o teste? 800. É que, na verdade, pra ser sincero, lá. eu já fiz uma vez e eu reprovei, entendeu? Ah, tá tirando. É. Não, leva você lá, leva você lá. Podemos, então? Podemos, podemos. Calma aí que eu tô fumando. <risos> vambora, vambora.